Olá, boa tarde, muito boa tarde aos amigos de todo o Brasil, que todos estejam muito bem. Boa tarde, Percy. Boa tarde, Bati. Bom, olha, eu vou trazer hoje uma notícia muito grave, infelizmente um desfecho provavelmente triste de um dos casos mostrados essa semana no Cidade Alerta. Mas antes, me dá o helicóptero, por favor, prioridade para a notícia ao vivo. Nesse momento, o comandante Hamilton nos atualiza uma queda de avião, faz pelo menos 12 feridos e dois mortos na zona norte de São Paulo.